você é, eu eu ia querer não. socar alguém já. Acontece. Você ficou quanto tempo na casa? Não, na fazenda foram três semanas e o meu cachê foi integral. Então valeu super. Tipo, valeu muito. Não, mas você ficou três semanas, eu acho que eu não fico uma. Será? Eu já mando um pra merda, não. um pra puta. Não, mas dolor. isso pode. Isso, agressões verbais ah, não sei, estão liberadas. Cara. Pelo que eu saiba, não é crime, né? É da, depende, né? Hoje em, né? Dia, hoje em dia, amiga, dia tá complicado. Você chamar o cara de gordo é crime, cara? Mas você é o quê? Eu sou gordo. <risos> Então, tá bom, você, tá Tá bom. Você, eu você sei tá, disso, eu você tá, tá se agredindo? Mas é um gordinho sexy, não obrigado Olha! É, eu Vai agora ter tô disputa. fazendo parte. É, eu quero ver entre o Rafa e o Bola. A gente pode fazer um enquete. Eu vou jogar real. Eu sou mais o Bola, porque eu não, olha. Até o fim do podcast, eu, eu vou pegar o, alguém. O, o, o no Carioca é o seguinte: hum. não, eu sou casado, carioca. Sou é, não, você, eu conheci é. sua esposa maravilhosa. O carioca assim. é, ele não, ele não suporta me ver solteiro. Não suporta. Não é, sei por quê. Mas você. Namora? Não. <risos> Por que né? Ele só A gente... pega pessoa Eu Morrei, trabalhei namorei, quase só. dois anos no fofocalizando e nunca dei uma notícia sua, eu nem sou dando muito... um beijinho. Eu sou muito de boa, cara. É? Mas aí você esconde as namoradas? Não, eu não namoro. Nada? Não. Mas você não transa? Não beija? De vez em quando. Não, não serve, vale nada, amor. O que? É, Cala a boca. Isso aqui não vale nada. Aí, Ele bom. só não repete. Como, né? diria, como diria do meu filme? Como diria do Lobo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um compositor que eu gosto muito da música popular brasileira. Uma mulher em cada porto, meu querido Marcos. Ah, faz parte. Faz é é desses. Uma é, mulher em cada porto. Nada. É impressionante. Ele, Deve ter um de. Você está es... tá, tá solteiro como que você está hoje em dia? Eu tô também, eu tô a perigo, eu tô igual a você, solta na vala. Faz tempo? Tem uns dois anos, desde o início da pandemia eu separei e tô aí também experimentando a vida. É, eu tô um pouco a mais, mas não é bom, se, se, se não, eu Não, gosto. Eu também gosto, é, cara. Eu gosto. Você gosta de franca gosto. atiradora? Não, franca atiradora não, Eu não tem mas... cara de franca atiradora, é, mas pô. Mas a tá eu... franca atiradora, que eu digo, é tá na pista. <risos> né? tá... tá na pista, foi o que ela falou, tá na pista. Não, eu tô na pista, mas assim, a gente brinca muito, mas eu também <risos> deixo minha vida bem reservada, a pessoal. Perfeito, mas... Sim, mas... é? perfeito. A gente não precisa anunciar pra quem, quem a gente tá beijando. Mas isso aí também eu precisa. Né? Eu também acho. Mesmo porque, sabe o que acontece, Bola? Os rapazes eles ficam meio assim. Com Intimidados. Com... Intimidados. Essa é a palavra. Imagina. Intimidade? É, Como assim? Ué, intimida, cara. Intimidados. É ela, é, ela sei quem ela é. E vai que e vai lá, e você vira notícia, o cara vira notícia, atrapalha os contatinhos de ambos. É tenso. Ah, entendi. É. Dá uma queimada, você quer tá, dizer? Dá, no cartucho ali. <risos> é antes eu... de atirar. É porque assim. <risos> As pessoas geralmente com um relacionamento pequeno é uma coisa já, difícil, né? Já estraga a arma antes é, de tiro, né? Pessoas é que vivem. É, então. Pessoas que vivem micro relacionamentos, assim, né? Que ficam se pegando, <risos> mas aí meio que. Uma... Micro relacionamentos. Nano relacionamentos, que eu digo. Tem pessoas que fazem Como nano. Como é? É micro. Nano. Não, é assim, o cara tá. janeiro, tá com o cara. Aí posta, tá junto, tão viajando. Tão... Não são namorais, mas estão juntos, estão postando, estão juntos. Estão felizes. Estão juntos. Ah, estão se lambendo. Fe Fevereiro já tá outro. <risos> mas qual, qual é o problema? Calma. Ah. Calma. Ah, se não anunciou lá. que tá namorando... Mas está junto, tirando fotinho e tal, pá. Negócio. Mas eu não tenho fotinho com ninguém que você tá tão antigo. Eu? É. Não é? é eu eu tô tá há 50 anos. E essa coisa anos. do poliamor, as pessoas podem ter vários ao mesmo tempo. Não precisa nem esperar o nosso A um gonorréia agradece. agradece. Isso, eu não, não curte, não? Poliamor chama isso? Tem até tô programa sobre isso. O que é poliamor? Eu agora fiquei... As pessoas têm várias... Às vezes moram até juntos. Várias São pessoas? Duas, é, trisal, trisal. Trisal, quatro pessoas. Não me gusta. Trisal, você não curte? Você não gosta de dividir as coisas, não, Bola? Não, não, não. É? Não. Não consegue dar atenção é, pra muita coisa. Não, é, não, já não dá certo. É. Entendi. É você e a pessoa, a pessoa e você, tá tudo certinho. Uhum. Dura, eu, eu sou assim. Bola é assim, Respeito, dura cinco sim. dias e daqui a pouco Respeito ele... Respeito o resto, o resto. Ah, resto mas aqui. cinco dias tá uma boa duração. Aí, Bola, você ah, tá começando porque a... Porque ele tá 20 Começando anos. a furar os olhos do Rafa agora. Pô. Não, não, não. Rafa, Rafa, Então o Gente, cadê? Traz o Rafa, ah, Andréia, ah, traz, ah, traz ah, o Rafa. Porque aí a nossa audiência vai entender o, o, é, o meu arrumar. alvoroço, entendeu? Amor, deixa eu te explicar. Tato alto, a cabeça, tatuado. É... É... Delícia. Delícia. É. Hum. É o microfone virado assim. Ah, não, aqui, ó. Assim, ó. É nessa aqui, Alô, Alô. Nessa. Oi. E... E... Ah, é Isso. Mi, assim. Mira a na boca, aqui. mira. Isso. Tá, mas. Igual nós que assim... De graça? <risos> <risos> Doutor Ray rindo. <risos> De graça. É agora, olha agora aqui, esse aqui tá meio que... broxa, é isso não. aqui, tá brocha Olha é que fudeu o ticaracateca oh. Que isso, gente? Dá um remedinho, pede lá pros militares para ajudar isso aqui. <risos> eles, pegaram, eles pegaram, bastante. É, tem, tem para todo mundo, inclusive pro braço mecânico aqui. Oh, você quase cara. deu na casa. Você <risos> viu na... Cara. Olha. Pior muito... que eu fiquei imaginando besteira. Vocês estão muito fetichentos. É culpa tua. Minha? Você a... que tá falando as coisas. Eu... Bola. É de graça. é oh. não sei o quê. Eu... Ai, bola. Falou o pudigo, né? Eu não Falou a ah, bola. Respeita a minha história, a nossa história. Eu vou contar aqui, tá? O que vivemos. É, tá bom. Como é... assim? <risos> É pior que ele acredita, cara. É tonto. É que esse cara não vale ele nada. É é... que não vale nada. Bem-vindo ao time. Ai, que delícia. Amor, eu sou. Ah. Eu tenho CNPJ, firma aberta, inscrição estadual. Tem, tem é. tudo, certinho. Gra Há 16 anos a minha firma, graças a Deus, a firma é forte. Mas está honrando e pagando os impostos. Sempre. Sempre. É Todos estamos aí, a empresa está super bem. É Se isso. você puxar no site, está lá, ativo. Desenquanto, <risos> desenquanto, ativo é bom, né? É bom, né? Condição. Em eu eu em também país. não gosto desses 34 anos. E quando a empresa não. liga muito, ele fica nervoso, mas faz parte. Ah, está tudo certo. Tá no... é. Cara, tudo dá trabalho. Tudo. Que bom. Tudo que você vai fazer com amor e carinho, tudo. Mesmo que você dá não faça com amor e carinho, dá é trabalho. Também. Não terceirize coisas. Por exemplo, <risos> a pessoa quer ter filho e terceiriza filho. Como terceiriza? Dá -se... Ah, dá sim. Ah, dá, joga pra avó. É, é, é, é, terceiriza. Entendi, eu não cuido, eu não, eu não assisto aquilo. Dá trabalho, porra. Tem, é. que, tem que cuidar. Mas se ela tiver condição de terceirizar, né, ter aquelas babás de 24 horas, é uma, é uma... ajuda. É, mas o filho, aí o fio quer chamar a babá de mãe, né, mesmo? É, <risos> ah. sei. Terceirização, tem, amor. Tem isso também, meu. Não pode terceirizar. Não pode? Você tem que fazer tudo ali. Não, não é tudo. Tudo que você não, tem você... comprometimento Se vai funcionar. Se você ter uma babá para determinadas coisas, aí beleza. Coisa, é, bom, né? é Pra Sim. dar um respiro, Ah, você com o marido jantar, vou passear. É. Beleza. Não, mas a galera terceiriza. Demais. Sim, eu sei, eu sei disso. É terceiriza. Terceiriza. Praticamente 24 por 7, aí não dá. É terceiriza, né? É. Aí é foda. Aí você tem toda a razão. Hã? Tem toda a razão. Não é? Então não tenha. Por isso que eu falo, melhor não tem. Bola não tem por isso. E você, não quer ter filho não, Aninha? Então, você sabe que é, eu estava até conversando com o meu chefe aqui, que está aqui. achei que você é... conversou com o Rafa. <risos> Não, o, o Rafa parou de conversar comigo, estou Ele tá nervoso. Estou magoada. Ele está nervoso. Mas eu nunca tive aquele sonho de casar, construir família tanto que a minha ginecologista é minha ginecologista desde os 15 anos de idade. E aí eu cheguei lá pelos trinta e poucos, elas vão congelar uns óvulos e tal. E eu nunca quis, mesmo, sabe? Então não foi falta de informação, não foi uhum. falta. Foi, eu acho, querência mesmo, não sabe? Mesmo. Para o alívio da criança, eu eu acho que <risos> se eu for engravidar, eu queria uma coisa mais natural. E não essa coisa que. É, eu vi tanto casal desmoronando, sabe? Tendo horário para transar e não sei mais o quê, e pagando e gastando e olhando uma grana. Exato. Aí. Então, não sei. Se realmente Deus existe, é, não faz as coisas. Então. Que, que, vá, que no meu caso, queria pelas vias naturais. Agora eu tô com 40. Acho que não precisa nem de Dio mais, né? Nem pílula, nem Dio. De... Pílula não pode tomar. Olha, amor. Acontece? Tem, tem é centroavante que fergou os 47. Marco, não, mas marco, geralmente é. São o segundo, é o segundo filho. É o segundo filho. Diz que o primeiro que é, que é complicado. Aí você abriu a porteira, não, os outros vão cuspidos. Você tá nessa mãe aí, filha? É? É, o, o artilheiro veio aos 47 anos. bola! Você Ele sabe que banco, eu, tô, eu tô bem gordo, eu engordei 25 quilos, eu tô achando bom, que é tá seu, hein? Gorda. eu tô achando que é seu. Só porque é gordo? Também. Hum. <risos> é? Ó, olha, ó, É, você lembra? Gordofobia. Você lembra? Não tem tanto tempo assim, ó. Eu tô com uma barriguinha de uns 3 meses, você ah, lembra? Pode não, ser eu tava seu. bêbado, não lembro. <risos> Ai, que horror, gente. <risos> Aí não dá, aí você desmoraliza. Mas a tua família te coloca a pressão pra você ter filho? Não, de jeito nenhum. Amigo te coloca a pressão pra ter filho? Também não, graças a Deus. São pessoas bem, bem vividas, são pessoas estruturadas que sabem que... Você não precisa casar pra ser feliz, nem ter filho pra ser feliz. Você precisa ser feliz com você, primeiramente. Uhum. Pra depois você conseguir, inclusive, doar e multiplicar esse amor, né? Perfeito, então, você perfeito. sabe que eu, particularmente, pensava assim... Uhum. Com 31 anos... A minha namorada na época, que é a Paola, minha esposa hoje... Engravidou-lhe. Puta! Sabe assim? Sim. Fiquei completamente assustado, inseguro, é, mas é lógico, né? encarei é como missão, porque a vida é isso, né? É. E vou falar, o maior presente que Deus pode dar a um ser humano é a sua capacidade... De reproduzir. De procriar. Não, capacidade nós temos. Não, não. A capacidade Nem de gerir. Nem sabemos, né, bola? De... Se bem que você deve ter uns filhos espalhados espalhado aí pelo Brasil. Eu, eu, eu, eu, eu entendo vocês, vocês, eu concordo. Mas eu, com, a, com, a, com essa experiência, eu tinha completamente uma percepção. É, é, igual a essa, tudo bem. Pra que filho? Porra, chato, cuidado. Bl, bl, bl. Bicho, mas é a maior emoção que eu já tive. Mas um, isso todo mundo. Um sabe. amor absurdo. É, é um é um sentimento é um amor é um negócio que existe um Marvel antes e depois acho que existe um ser humano depois que é pai ou não mas eu te entendo. É muito assim. louco, é é, muito várias louco. pessoas Com falam certeza. isso. Mas tá vendo? Mas o seu foi natural. Tanto que você teve. <risos> mais ou menos. <risos> Porque... Acidental. Natural até demais, é. É, então. Né? E tanto você falou do susto e tudo mais, mas eu acho que isso faz parte da vida. E não aquela coisa muito programada de óvulo congelado, sêmen congelado, temos que fazer, vamos pagar, não sei mais o quê. Vamos agora, sobe aí. Ó, não... oh, difícil. Complicado. Não, eu acho que é melhor esquisita. assim. É. Entendeu? Mas tem, é que, mas tem que jogar, não treinar, né? É. é A galera treina muito, né? é. Né? Faz Mas parte. Recolhe a maneira. É, camisinha. Pra chegar à perfeição, é. carioca. Mas se a pessoa não quer ter o filho naquele momento, tem que se cuidar. A mulher mãe. define a gravidez? A mulher que define, né? Certeza. Ah, eu acredito que sim, né? Certeza. Se o cara não fez nenhuma cirurgia ali pra, pra evitar que os meninos saiam, né? Certeza. É, porque a mulher que geralmente. Se bem que agora. É, fizeram uma pesquisa, vai ter o contraceptivo masculino. Isso, Então é. vocês terão essa oportunidade também. Tomar um Mas é a mulher que toma pílula anticoncepcional, Sim. é a mulher que usa o dio, né? É vai... mulher que manda, mulher que manda. É. A hora que ela quer engravidar, ela engravida e é, for. Né? Acabou, é. irmão. Tá é, mas na eu mão, acho que né? é, é a boa. partir do momento que você tá junto, tá namorando e tal, é aí eu acho que a coisa tem que ser meio em conjunto e não vale mentir. Tá tomando a pílula, tá certinho, ok? Sabe, o dia tá aí, tá em dia. Eu acho que o combinado não sai caro. Inclusive isso, isso que se denota caráter, né? É, eu, eu acho sei. que a noia prejudica os casais. Sabia? O que, que é a noia? Por exemplo? A vontade exacerbada. de... Às vezes as pessoas têm uma vontade de ter uhum. filho absurda e não conseguem. Eu acho que é uma noia porque quando as pessoas relaxam, a coisa acontece. É muito doido. É. Mas os médicos falam isso, inclusive, é. que o cérebro manda em tudo, né? A gente que não aprendeu a usar toda a capacidade cerebral que temos. É. Mas falam que o estresse, essa apreensão, deve prejudicar. Né? A minha filha, bola, a gente sabe exata. a gente planejou mesmo. Vamos fazer a menina? Foi assim, <risos> nunca mais vamos me esquecer. Vamos. Bicho, oh, a e menina go. veio. Gol e veio a menina. Mentira. Juro para você. Sério. Juro para você. E ela já tá com quantos anos? 10. Tem tempo, hein? Eu lembro dia a hora, eu e a mulher. É Foi a, a última, última vez. Porra, certinho, cara. <risos> <risos> provavelmente, provavelmente. <risos> Provavelmente, você é transudona, você gosta de transar, você acha legal. Eu ora? fui casada, eu acho que uns casada assim, né, morei junto, junto. uns quatro anos. Eu vou te falar que o cara tinha um problema era todo dia. E aí quando eu parei, quando eu comecei a negar, aí ele não, aí foi embora, aí falou que não me amava mais. Uma todo dia também? É todo, foda, te né? falo todos os dias eu e um eu conto isso. uma todo dia. Todo dia, não, eu era mais jovem do que eu, não muito. Mas complicado, né? Todo dia. Eu Porque não é todo acho. dia que você tá no clima. Não tá afim. Não é? Não é toda semana que você tá no clima. Não é todo ano. Não é todo não ano. É todo... É. Cê tá... cê... A evolução Pô, é assim. Você tá no clima todo é. ano. É tipo... É, ano bissexto vai, né? Vem é, é carioca? É, ano, bissexto. ano bissexto, acho que sim. Vou acho passar assim. o Harley e vai. É É, é, é muito 70. Mas você, então, é moderada. Podemos dizer moderada. É acho que com a idade também ainda mais que o Gol me, meio pesada né? Acho que esse, esse nosso ímpeto Sexual, essa vontade toda Ela dá uma arrefecida Dá uma diminuída É, mas também por isso que é bom, né Bola Cada dia tá com um, porque aí Vai dar aquela fagulha do sucesso Entendi. Então fagulha você quer ir lá é, Você quer ir lá conhecer, entender falou, como é que é Ela claro. falou bonita. agora pensem bem nisso é verdade. <risos> Fagulha é. do sucesso É a nova banda porque você é. quer ir lá entender é como é que famosa... é essa fagulha Fogo da Bacura então, Se fosse uma banda, é se fosse nos anos 80 tem ser assim, no... um bom nome de banda Ó, de rock. Vamos lá, Fogo Biquínica da Bacura. Cavadão. Olha lá. O nome pra Fogo Cavadão. na Buceda, cara. Fogo na buceda. Fogo na choca, Fogo na tioca. Fogo da bacura, o que mais bola? Fagulha, que é fagulha? Fagulha do sucesso. Fagulha do sucesso. É. Pisca também. Tem o piscante, tá? Tem, é, tá tem. piscante. O, pô, o pisca é. do al da goiaba. Tá <risos> <Tão> medicida. <risos> tal medicida é uma banda? Não, tá tão um medicida. tão, tão É, tem o emicida é. e tem o tal medicida. <risos> tem